galera do tô, é, Trabalhar em Casa Ganhando, tudo bem com vocês? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal. É, e eu tô gravando esse vídeo, é um vídeo especial, tá? É, porque eu quero primeiro contar uma história aqui, bem legal, certo? E essa história ela começou lá em 2014, tá? É, quando eu tive um problema sério é, com pessoa que era o meu patrão né, e na qual ele me sacaneou, ele me, é, por problemas comerciais é, nós acabamos brigando e eu acabei saindo da empresa aonde eu estava é, e por problemas comerciais é, acabou me gerando muita depressão, eu acabei ficando depressivo e já não queria mais é, trabalhar com, com outras pessoas E fiquei assim por um bom tempo, fiquei assim por um ano mais ou menos é, Nessa pegada aí é, Mas o que acontece, é, nesse meio tempo procurando na internet Coisa que muita gente faz e acho que até mesmo você é, que chegou até esse vídeo é, procura tá é, tá, como trabalhar com a internet, como ganhar dinheiro com a internet é, Bom, não é uma tarefa muito fácil, mas também não é impossível, tá bom? É, como que funciona o mecanismo da internet? É muito fácil, você tem que, simplesmente, você tem que, é, você tem que ter um produto, certo? Há duas formas é, A primeira, é você tendo um produto seu ou de alguém e aí você vai vender esse produto, seja através de, de sites, blogs é, Seja através da internet, do, do Facebook, seja através do, do Youtube Ou, é, se você tiver mais, querendo trabalhar um pouco mais Também você pode ganhar através de AdSense Que é a parceria do Google né Para quem é produtor de conteúdo Como eu, por exemplo que é, tenho cinco canais do YouTube e tenho dois blogs meus, né, gerando receita A primeira alternativa é um pouco melhor, porque ela tem mais demanda é, Porque na venda de produtos você consegue ganhar mais, né é, Porque a demanda que você, dependendo do tipo de produto É um produto que, é, que seja seu, por exemplo, que você ganhe 200 reais, por exemplo se você vender 10 no dia, ou a cada 10 dias, ou 15 dias, se você vender 10, você fez 2 é, mil reais. Certo? Então, a demanda para venda é melhor do que a AdSense, tá? Mas nada impede de você ganhar dinheiro com a AdSense também. Ok? É, então, é, continuando. A partir dali, eu, eu desenvolvi. É. é sistemas, tá? Para que você possa, para que eu pudesse ganhar dinheiro. E fiquei um bom tempo sem ganhar nada, na verdade, né? E mas é, estudando e trabalhando e vendo os meus erros e os meus acertos, é, eu encontrei é, um curso, um curso fantástico, aliás, certo? Chamado Fórmula Negócio Online, certo? Esse curso ele modificou não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas Muitos empreendedores que hoje têm sucesso é, com venda de produtos na internet Começaram com este curso, tá? E esse curso ele é fantástico ele, ele é produzido pelo Alex Vargas Que é um cara muito simples, um cara assim excelente Um cara muito prestativo e, é, sempre que você precisa dele Você pode mandar um e-mail pra ele Passar até um WhatsApp pra ele Ele te atende de uma maneira assim, bem legal tá Então, é, eu fiz esse curso Adquiri esse curso Na época eu não podia é, pagar esse curso arrumei, é, Acabei arrumando lá o dinheiro emprestado E acabei pagando o curso Fiz o curso é, Confesso a você que é, O curso ele é bastante extenso Ele tem mais de 200 aulas na verdade Muitos vídeos, ele é todo em vídeo aulas Tem muito material promocional Muito material é, Para que você possa utilizar ah, Tem muita coisa interessante Nesse curso Esse curso realmente ele é muito bom Certo? E é, eu fiz outros cursos Eu fiz dois cursos na minha vida é, Na internet e, e conheço alguns outros aí né? Mas é, com, é, com a profundidade que é o Fórmula Negócio Online Com é, a didática que é o Fórmula Negócio Online E com os recursos que o Fórmula Negócio Online dispõe é, Não há nenhum outro, não há nenhum outro curso Que seja é, parecido com o que tem dentro do, do Fórmula Negócio Online Certo? Porque eu faço isso? porque eu falo isso? Porque eu conheço o curso, eu tenho o curso, tá certo? E é, para mim pagar ele não foi fácil, certo? Mas só que tem uma coisa, ele também está com o mesmo valor Desde o lançamento lá de 2014, certo? É, onde eu pude aprender várias coisas, tá? Que nesse vídeo mesmo, se eu fosse falar tudo que eu aprendi Não daria, certo? Por isso que eu falo que este curso, o Fórmula Negócio Online ele é o único curso que ele vai te dar toda a didática e a dinâmica que você vai precisar para trabalhar com internet, tá? Se você trabalhar, fazer o curso, você vai mais ou menos levar uns 30 dias para poder fazer ele é, com todas as aulas. Você pode ter uma coisa boa, ele, tem todo, ele, ele te ensina a, a fazer a toda a estrutura que você vai precisar para ter o seu negócio online, certo, funcionando mas, você não precisa trabalhar toda a estrutura você pode dividir isso você pode trabalhar, por exemplo, só com a parte de Facebook é, só com a parte de vídeos ou só com a parte de blogs depende muito do que você mais gosta de fazer, tá certo? É, então, mais que recomendar esse curso tá? eu quero te dizer que ele pode mudar a sua vida de forma é, de uma forma assim bem uma forma bem é, é, incisiva certo porque esse é um curso é, onde ele vai te mostrar todas, é, todas as formas que você pode ganhar dinheiro montar projetos você pode montar um dois três dez cinquenta projetos quantos, você, quantos projetos você puder fazer você pode montar com o Fórmula Negócio Online porque ele vai te dar toda a estrutura que você necessita tá bom como sempre, se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, tá? Eu vou gravar ainda mais uns outros, alguns outros vídeos sobre o Fórmula Negócio Online, que eu quero mostrar os conteúdos que você pode é, utilizar que estão dentro do, do curso, certo? Que vão te mostrar como você pode montar a estrutura necessária para é, trabalhar com a internet, obtendo ótimos ganhos, certo? É, eu confesso a você que esse curso é um curso muito bom E pelo valor que ele custa, ele poderia até custar mais Porque tem, existem outros cursos que ensinam muito menos né? E que, tem, que custam muito mais caro né? Então é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos, tá? Caso você queira conhecer o curso Fórmula Negócio Online Eu vou deixar o link é, do curso aqui abaixo, aqui ó bem aqui abaixo, tá bom? Então você pode clicar nele aí, certo? E você vai é, conhecer o melhor curso sobre internet já feito nesse país. Muito obrigado, forte abraço e até mais!